Portando uma OZ, portando uma LOT, uhum. fazendo drive, vai portando uma Scorpion. Isso é creme, é vivência de gueto. Yeah. Pode vir de fura que nós te amassamos inteiro. Agora eu vendo meu Sultan RS, mano. Aí eu fico com mais dinheiro ainda e com um carro 4x4 pra corre. Agora eu não preciso mais pedir carro bom pra 4x4. Esse carro aqui dá, dá fuga até em banco, mano, na minha mão. Esse carro passa em tudo. Ele, ele é mais fino que o Sunrise. Nossa, achei um cara desmaiado. Ixi, <tos> eu. <tos> Não quero mais esse carro, não quero mais. Tem que trabalhar, né? Ô! Verde... Oh. Ah, já, cara! <risos> ah, véio. Ai, James, eu sei que você é minha velho? Tava tão legal lá, pegando um sol. Tava pá, com saudade, de Oi, mãe. Oi. Nossa, já vai. Já. Não, já vai pro hospital que deve <risos> te machucar da três da vezes da a da perna. Da Ai, James, Nossa, perdão, não, perdão, perdão, não, não, foi muito você vou querer. Vou foi por você quer cacete, velho. Como é que foi a viagem? Ah, mano, eu ia, aqui, ó, véio, eu ia fazer isso aqui, ó, velho, ia fazer isso gordão. Eu vi, você acredita? O que que tava lá? Tava o gordão. Essa? Vi. Hum, calmou. Vi a Denica. Gente, o que é? É... Opa, é. opa, hein? Eu já voltei, James. Eu já Ô, dele, não precisa se cuidar mais dele. não. Se lascou, viu? Se lascou, viu? Se lascou, viu? Foi vacilar, perdeu o lugar. É, foi namorar. Ih, sabal, James. Quer comer aí? Ah, tá de boa. Desenrola, desenrola. Vai, vai, vai indo. Só vai indo. <risos> e daqui a pouco vou soltar manco. Pum! E daqui a pouco só o Florival sumindo. Você não sabe o que, rapaz. A onça ficou solta do apartamento. Ué, ué. Vai lá, tá o colchão comido, tá a beira da hack, tá tudo. Isso, isso. Vou Tô. comprar um, um, um comida ali. Eu vou pagar, não aguento mais pagar no cartão essas porra aqui. Alô, seu número oculto! Opa! Nossa! Tô. Tô. Você, é o seguinte, você vai, vai me dar um Doc dólares... Tá ouvindo? Você vai depositar 10 mil dólares na conta do do, que eu na co na do, do meu cara, patrão? Onde tá o Isso mesmo, senão vai contar pra sua namorada, Eu vou deixar encostadinho no canto lá de novo, que ninguém cara. bate, que senão o carro tá todo amassado. Momento. Qual que é o hum, pinto do, do Américo? Opa, é só você ir na loja de, de, de conveniência. Tá com o galão dinheiro, aí? Ó, oh, véi, eu com vou fazer uma do proposta do pra vocês. Dinheiro. Meu Sim. dinheiro do banco eu vendo, véi. Fechado. Se quiser. Vou deixar, Deu então. Aí, problema? você que vai pegar? Hã? Por quanto? 30%, 30%? Não, não, do não. não, não, qual não, é não depende de quando vim do banco. Vamos conversar depois Deixado. do banco. Vou deixar, então, lá. Tá bom. Não conta eu nada, não. Que conta, que conta eu nada, nada, não. Sou só intermediário, não vou contar nada. Fechou, fechou. tudo certinho que Fechou. Qual é o seu nome, querido? Ô, pode me chamar de Johnny Faca Quente. Nossa, que Johnny Faca Quente, fechou seu Brigadão, viu, por, por me dar essa oh, chance aí. Como oh, é que é o nome, Pedro Munoz? Fechou. Amo, amo. Como é que é o nome aí, Pedro Munoz? Você não tá perto dela não, né, ô filho da puta? Tô não, tô não. Tô. Vou, vou, vou. Johnny Foca quente é o vulgo do Américo. Johnny Foca quente é o vulgo do Américo, Zanin? É. É tu, é Américo? Tá não, não, não, não. Ixi! Não, não, não. Ixi! Não, não, não. Ixi! Não é Johnny Faca Quente, ô Zaninha, é Johnny Faca Quente. Quente? Quente. Ó, oh, Américo! Eu não acredito, Américo. Acabei de encontrar um filho da puta se passando por mim aqui na praça. É casa. mesmo? Tem um filho da puta se passando por você? Não, filho da puta tava gritando é sujo, ainda, passando lá dele na praça. Ó o Naruto o correndo ali, aqui, desgraçado. Eu conheço esse nome, velho. Ah, chega no vermelho aqui, sem querer distalhar. Quer que, é eu... Eu que Nossa, o cara sim, queria 10 mil? Pra quê? Pera aí, pra, aí. pra não, pra não contar ah! pra Maia que eu tava ah, foi, foi, conversando foi. com uma menina. Mas não aconteceu nada, só tava conversando. Eu vou contar, tá velho, eu quero ver. É, eu, eu sei. Eixi, Olha, o carro eixi, Verde? Oh, não, pera, pera. Flores. Nossa, achei ah, que o carro do Flores tava verde. Mano, eu tô indo com tudo, foda-se. Tô indo com tudo. Ó, eu passando aí, ó, eu passando. Meu Deus! Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi. Aonde vocês estão, família? Bandido, 24 horas, tá chegando na pista. Onde vocês estão? Ah, Os caras estão tá de container, mano. Vai, vai, vai, vai. Segura, segura, segura! Aonde que é, véi? Aonde que é, véi? Primeira ponta e dá uma blusanina. dando tiro, véi. Tá, tá. Meu Deus.